galera de Goiás! Boa noite! Estamos aqui em La Campo Parte Virtual de Goiás, edição de Goiás, que foi global, foi para todo mundo, foi maravilhosa. Tivemos algumas coisas eh, que vou contar agora para vocês. Quinta-feira tivemos um ataque hacker, que nos atacaram a agenda e nos atacaram uh, o contador de pessoas que uh, assistiam à a, a, a, a Campus Party em todo mundo. Mas, ao final da quinta-feira conseguimos estabilizar isso, resolver o problema do ataque, não, consegui não conseguiram mais nos atingir e já funcionou tudo bem. Na quinta-feira tivemos a Don Tasco de Wikinomics e blockchain e todo esse tipo de coisas. Ontem, Tivemos a grandíssima e belíssima palestra de os pais da internet, que era Al Gore, vice-presidente de Estados Unidos prêmio Nobel, Tim Berners-Lee, o creador de la WWW, e Vincent Cerf, que criou o protocolo IP, com o qual nos conectamos. Se si per, perderam essa palestra, por favor, a partir de amanhã vá en on demand, en la plataforma de la campus, e você assistam, porque foi maravilhosa Como foi maravilhosa a participação hoje de Snowden, Edward Snowden, aquele espião da CIA, que fazia a estratégia da CIA, ele escapou, saiu da CIA, escapou dos Estados Unidos e denunciou ao governo Obama, naquele momento, de que espiava o cidadão de Estados Unidos e governos amigos como o de Dilma Rousseff e Angela Merkel, empresas competidoras de empresas estadunidenses como a Petrobras, enfim, foi uma hora e vinte hoje de Snowden respondendo a quatro ou cinco jornalistas de todo o mundo, um deles brasileiro, uh, enfim, foi muito bacana todos estos três dias, foi muito mais cansativo que as presenciais, porque 31 países em contemporânea, 2.000 palestras, de quais quase 400 foram só em Goiás. Imaginem, quase 400 palestras, ou mais de 400 em três dias, é muita palestra andando, e com conteúdo de altíssimo nível, que também você vai poder aceder a um demanda. Agora, eu quero agradecer muito especialmente ao governador caiado porque ele também participou do palco internacional, lançou um programa, Semente, Banco Semente, que é um banco de, uh, para ajudar a garotada a estudar, e isso é sempre bem-vindo, ou para empreender, o que eles queiram fazer. E ele lançou isso a nível mundial, esse programa que vai ser feito aí em Goiás. Também quero agradecer, e vou chamar aqui, quem é já um amigo, porque depois de dois anos de eh, trabalhar junto, a Márcio, secretário de Ciência e Tecnologia do governo do estado de Goiás, não vou ter um jeito de de pintura ainda, porque não vinho como secretário de Ciência e Tecnologia, tem menos de um mês, eu acho. Não, não, Márcio? Quanto tem? Um mês? Boa noite, Francisco. Rapaz, você sabe que desde dois anos, eu nunca te corrigi isso, mas não é secretário de Ciência e Tecnologia, é secretário de Desenvolvimento não. e Inovação. É. Mas eu gosto do título do Ciência e Tecnologia porque também é uma cadeira dentro do desenvolvimento e inovação. É, e aí, eu acho que isso é uma maneira muito bacana de dizer, né? Que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem muito a ver com a educação, né? Que é uma das paixões aí nessa história, né? A propósito, eu quero te agradecer, porque completamos todo o líder burocrático para poder abrir, não sei se seis, sete, oito laboratórios, inclusive, em Goiânia e no, e no interior de Goiás. E eu estou muito feliz, agora temos que sair correndo a procurar os locais para instalar esses. Temos outros 15 que estamos construindo as bases para poder fazer 15 mais no primeiro semestre do ano próximo. E eu quero agradecer porque isso é também uma coisa muito bacana, levar a tecnologia a jovens que estão excluídos da possibilidade de usar uma impressora 3D, um drone, enfim, a realidade é virtual, robótica, tudo isso. E aí, o que me conta? O é, eu... que aconteceu na Campo de Goiás? Porque eu tive pouco tempo de passar por <risos> Goiás nesses dias. Deixa eu te comentar do Include antes da gente falar sobre a é. Campo de Goiás. Né? Que, assim, é, é, um, é um trabalho muito bonito, esse trabalho do Include, né, Francisco? É, um, é um trabalho que a gente faz com o maior prazer. né? Porque você leva, na verdade, assim a gente escolheu os lugares mais vulneráveis para trazer uma tecnologia, que, que assim, com certeza seria quase impossível o acesso. E a gente assim, tem uma coisa interessante, né, que a ideia do Include é, é muito conectada com uma ideia nossa que nós temos de Escola do Futuro, né, que está que tá sendo feita dentro desse projeto do ITEG, que foi inclusive tema da minha fala né, na, no, na, no palco do Include. Então, assim é, é, um, é um enorme prazer poder é, entregar isso para o cidadão é uma coisa que a gente faz junto e faz e fazemos com prazer, né, Francisco? Agora é falando, da ah, campus. então falando da campus, a campus é assim é, são é uma preparação intensa, né, que que se tem antes e na véspera ela intensifica assim ao quadrado, né? É, é uma coisa que quando você pensa que começa a ver a programação, você fala eu quero assistir essa, quero assistir aquela tem várias palestras que eu gostaria de ver na hora, né? E agora vou vê-las, com certeza, é, o conteúdo fica disponível, né? Até vou falar para o Tais de organizar aquilo ali de uma maneira que a gente possa realmente é, procurar de forma fácil, né? Porque é, é muita coisa, Francisco, muita coisa. Então, assim, é, se eu fosse pensar nos destaques, algumas coisas que eu vi, é, essa palestra do governador, eu achei fantástica, é uma coisa que eu estava esperando, né? Eu queria, é na verdade, eu fiz parte do processo, mas eu queria ver essa a reação como seria, né? Então, o Banco Sementes, né, que é um, é um programa social muito relevante que está sendo feito é pelo governador, né? É, e também essa, essa esse processo de retomada né? é muito, muito importante para o estado isso. Então isso, eu, assim, é uma coisa que eu gostei muito de, de fazer parte de ver. É, teve palestras, assim, que há é, pouco é, o Adriano me mandou um, um recorte do, do UOL, né? Me falando sobre algumas palestras que foram destaques. Aí teve essa do Clóvis, que colocaram como é, parecia um café filosófico. É, aí, você, aí você vê, assim, você vê a palestra do Clóvis, de repente, na sequência, dentro do palco Goiás, entra uma palestra falando sobre é, influencer, né? As assim, divergências, digamos, a diversidade que tiveram né, dentro da campus era enorme. Né? Isso é, é o que é muito bacana. Tô, e a qualidade. Todo mundo falando de... E a qualidade. A qualidade, a qualidade é muito... bacana. Todas as palestras que eu vi, e assim eu vi muitas, assim é óbvio que eu não consegui ver todas assim que eu gostaria, mas assim foram de muita qualidade. É, eu acabei ficando muito nos palcos de Goiás, né? Eu não, eu não fiquei navegando no mundo como eu, como eu pensei que faria, né, porque o conteúdo aqui do Estado acaba que foi tão relevante, tão interessante, né? E você quer ver os seus amigos, as pessoas que você é, admira, né, Então, assim, é, acaba que fiquei muito preso no palco, no palco de Goiás. E uma coisa assim, a gente fez muita coisa, né, Francesco? A gente fez uma, uma campus assim, com é, um movimento conjunto, né? que foi esse palco, né? É, digamos também, não só o palco, mas o hot site, né? e a gente teve muito apoio né, nesse hot site. Ah, eu, eu vou te falar, é, oito participantes, então, entre ele, FAPEG, SEBRAE, Sistema FAEG, Sistema FIEG, UFG, UEG, Rede Tego, IFG, IF Goiano, e assim, é, mais quase 10 mil acessos ao site. No dia que teve aquele ataque de hacker, é, foi assim, é, um, o que salvou é, o nosso público estar tá vendo ali, porque o pessoal começou a fazer um esforço para direcionar, e eu até tenho que te dizer, a sua equipe foi fantástica em fazer um direcionamento rápido, porque as pessoas continuaram é, assistindo, né? Então, mesmo é, os hackers, que, que não sei que cabeça que o cara tem para querer derrubar um negócio tão bacana, é... Que, que ideia, né? Eu, eu, nossa, conversando com o Giacomo, né? o Giacomo falou assim: Eu não consigo entender, né? É, é, ninguém gente, entende isso. Tem gente que construiu, Márcio, como vocês, não? que nos preocupamos em dois meses de fazer uma campo parte global, mundial, de colocar gente bacana aí para tratar todos os temas, e tem gente, e, e, e de graça, de grátis, gratuita, e com doação para os médicos que estão lutando para e enfermeiro que está lutando para não salvar a vida, e tem gente que destrui, não? É, mas a vida vai para frente, eu sempre construí na minha vida, nunca destruí, sou feliz assim, ficam poucos anos ainda e não vou mudar agora, vou continuar a construir, a fazer coisas positivas, porque, é, ao final, é o que fica, porque as coisas... Uh, Sim, sí, o cara se colocou na medalha, provavelmente este preso agora francês, uh, mas um, destruiu uma coisa que estava sendo construída com muito amor por muita gente, muita parte do mundo Enfim, eh, Não, e só por um pouco período de tempo. Enfim, e, e essa contradição, né? O mesmo lugar, é, o cara foi destruir um lugar que está tendo doações, o médico sem assim, E assim gente, ver. Assim, Francesco, eu queria também é, falar um pouco de outras coisas que foram é, postas nesse nesse mesmo ambiente, né? É, foi um trabalho muito forte, que deu também bastante, é, assim, mídia em cima dele, foi o Fórum da Educação do Futuro, né? Os setores participaram, teve, é, assim, uma, um debate que criou o um manifesto, né? Foram 136 pessoas nessas salas, né? Isso foi uma coisa muito grande. É, 36 pessoas com qualificada para poder debater sobre a educação do futuro. Então, exatamente, exatamente. Havia muita qualidade havia, reitor, havia professor, havia pesquisadores, havia muita gente de um nível muito alto discutindo sobre a educação do futuro. Isso acho é maravilhoso. Maravilhoso. E aí você vê que é, as temáticas também da campus, por escolha dos próprios palestrantes, tinham muito a ver com a educação do futuro também. Claro. Isso é uma coisa assim, que é, é, já está ficando uma marca da campus de, de Goiás. Né? Você vê que o ano passado discutimos o futuro do trabalho, que também teve muito a ver com a educação, e agora veio essa, que também teve assim, já é uma, uma linha que as pessoas estão buscando. Isso e, e, a, e a participação das mulheres na campus, que também foi uma coisa que... É, se falou muito, teve muito, muitas palestras desse tema, né? e hoje a, eu, assim, a participação está bem maior do que o ano passado, estou a ver as estatísticas, mas eu acho que é, não vamos ter outra realidade esse ano. Aí, as startups, né, Francisco? É, Quantas? Tivemos... Quantas ah, Foram, ó, foram quatro, 47 né, é, startups makers, e foram é, quatro mentorias, que foram da três da Inovativa e uma da Sempre. Mas, assim, 47. Né? O ano passado tínhamos 20, esse ano tínhamos 47. E havia Foi mentores, muito, muito mentores, vi que havia 50 mentores, inclusive estrangeiros, vi que estava muito bem articulado o espaço para startup maker. Sim, a gente colocou isso no, no hot site Goiás e eu espero que eles tenham, a gente não monitorou isso, né? porque é, não, não era um papel mesmo para deixar aberto, mas eu espero que eles tenham que ter fechado o um negócio lá, do Francesca? Estou torcendo por eles, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. E, por fim, né? falar do Hackathon, né, Francesco? O Hackathon, ele foi um sucesso, né? Mas sabe o que, que é o mais bacana do Hackathon, Francesco? Vou te falar a verdade. Foi o prêmio que a FAPEG deu para o primeiro e segundo colocados, sabe? Eles deram, é, ao invés de, de criar um, um, uma questão de financeira ou tal, deram bolsa e conectaram a bolsa junto com o Ceia, né? que é o, o Laboratório né, de Inteligência Artificial da UFG, o hum, melhor do Brasil. Então, assim, é, é um polibrapi, é um negócio fantástico, cara, isso aí eu vou Tudo te bem. falar. Tudo Não, você, pe... Não é, você pega a pessoa que ganhou né? e ela tem a oportunidade de... Mas, fazer... assim, com esses caras aí da, da Inteligência Artificial, para montar realmente um novo, uma nova... Incertez... Cara, muito promissor, eu, eu fiquei muito feliz que, que o Robson né, e o Anderson toparam essa e colocaram essa premiação para pro, os meninos aí que participaram do hack muito bacana. Tem alguma outra destaque aí? Olha, destaque é a equipe, que eu até queria, antes da gente terminar... É botar a cara deles aqui, porque eu vou Obrigada te falar. que eu trabalhei muito, mas eu imagino que eles trabalharam muito, mais olha a Diane, né, Lidiane. a Gisele, né, a Catherine o Carlos Magno, Cadê o Daniel? Tá faltando o Daniel aí também que esse, o Daniel tá escondido. O Daniel é o cara é o cara do, cara. Da, é, é o cara da, do marketing, é o cara da mídia. Ele é, e é o cara que fica escondido. Ele gosta de todo mundo aparece, mas ele não quer aparecer, entendeu? E eu, eu vou te falar: equipe muito boa, muito boa, tenho muito orgulho de, desse pessoal aí que ó, trouxeram 20% dos palestrantes da campus. que né, eu tenho que te dizer isso, cara. Bom, e Goiás é a edição que mais palestrante aqui no Brasil. É, e isso, isso é um trabalho muito grande, coordenar quatrocentas e cinco e mais palestras é, é muito trabalho também que nós também participamos dessa construção mas é muito trabalho e fundamentalmente porque foi feito com muita qualidade parabéns a todos vocês eu espero, Márcio que o ano próximo podamos voltar a fazer a Campo Party eh, presencial, que o vídeo, o vídeo nos deixe A gente tem que silenciar aí, porque está aqui voltando um barulho muito grande. É o então, Carlos Magno, é o único que está aberto aí. A Campo parte lá no próximo, presencial, e por que não repetir uma digital global que foi o pedido e sugerimento, seja de governador, de você, que de Adriano, e, e eu quero agradecer porque vocês sempre me tratam com, com muita gentileza e muito carinho eh, aí em Goiás, e, e sempre é uma felicidade poder voltar. Agora, eu vou aplaudir todos vocês pelo trabalho que fizeram aqui, e, e demais, e vamos deixar aí um vídeo com as coisas que aconteceram nesses três dias dentro do campo digital de Goiás. E espero ver vocês na próxima presencial ou virtual que fazemos esse ano ou o ano próximo. todo dependerá desse puto vírus. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Francisco. Ah, tchau. Até o hora que vem. Tchau, tchau. <risos>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 e que hoje podem aparecer, poder aí construir um novo caminho na sua vida. É isso aí, vamos começar então a Maratona Digital, né? o nosso...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 Olá pessoal, estamos aqui 17 e 2 para não deixar o sangue esfriar, já vamos anunciar aqui o, o resultado. É, eu vou chamar a Lidiane aqui, não, brincadeira, não vou não. Eu quero saber se o secretário Márcio quer dar uma palavrinha com a gente antes, ou se ele quer só fazer o um encerramento com a gente, eu não estou vendo a câmera dele aqui, se ele já quiser falar com a gente antes, ou se a gente já pode iniciar na premiação e ele fala no final. Como é que vocês querem fazer? Pode seguir, Lid? Então nós vamos seguir. Eu vou chamar aqui a Camila. Camila. Dia. E aí? Muita coisa legal, foi difícil avaliar, foi fácil? Não, muita coisa legal, pessoal. Acho que entendeu bem a ideia. É, a gente sentiu um pouco de falta de uso das bases de dados com mais evidência, mas as ideias, acima de tudo, são fantásticas. O que vocês produziram em um fim de semana e já valeu demais o trabalho, espero que vocês tenham aproveitado e aprendido muito, mas foi muito bom, Pedro, foi difícil avaliar. Excelente, bom, a gente vai fazer a entrega da premiação, o Sebrae é um parceiro né, do, desse, desse, desse evento, dessa programação dentro da Campus Par, da Hackathon Goiás Digital, e a premiação, nós vamos anunciar primeiro o, o terceiro lugar, você que vai fazer esse anúncio para a gente, e a premiação para o terceiro lugar é um Bootcamp do Sebrae, né, para todos os participantes. Eu queria que você falasse rapidamente dessa, desse prêmio, o que, que é esse Bootcamp, como é que você vai colaborar com eles, porque também faz parte da premiação dos outros colocados. Né? Então, você já explica para a gente, que aí os outros já vão ficar na expectativa aí. Bom, o Bootcamp é um produto que é muito conhecido, né, que o Sebrae tem atuado, pegando bem, dando bem essa pegada do empreendedorismo, de tirar um pouco a ideia da cabeça e tangibilizá-la e, e se e avaliar a viabilidade dela e pôr ela para rodar, né? Eu acho que o grande objetivo é esse. Então, para vocês que já estão aí meio caminho andado nesse processo de refletir sobre o problema, de já começar a desenhar a solução, o Bootcamp vai ajudar muito, muito vocês em, em, em tornar essa ideia um negócio que é o que a gente espera que aconteça da agora para frente, seja um negócio entendendo que o empreendedorismo cidadão tem se tornado cada vez mais importante, né? O negócio ele não tem que ser bom só para o proprietário, ele tem que ser bom para a comunidade, para a sociedade, nesse momento de pandemia a gente está vendo esse empreendedorismo cidadão cada vez mais fortalecido. Então aproveitem bem aí o Bootcamp e se dediquem. Excelente, então vamos lá, Camila, aqui rufem os, os tambores aí vai Qual é a equipe que vai faturar, vai faturar aí esse prêmiozão premio, premio, aí da, do Sebrae? Então quem venceu o terceiro lugar foi um projeto que conecta produtores rurais, que conecta agricultura familiar é, com consumidores, principalmente nesse momento de pandemia, e que na sua apresentação conseguiu trazer as variáveis que a gente espera de um bom projeto, né? como é que isso impacta logística, preço, é, estratégia, divulgação, então conseguiu contemplar todos o, o escopo do que a gente precisa ter num projeto, e e a, o grupo vencedor é é o um nome bem massa Higdrasil <risos> Higdrasil parabéns parabéns que legal vamos lá, pose Fez, pose pra foto peraí peraí, peraí, peraí faz quanto que eu estou entregando para você o prêmio Peraí, deixa eu virar. Ah, é? Isso. Adoro essas coisas da tecnologia. Parabéns, sucesso ao grupo. Obrigado, Espero viu? que vocês aproveitem o prêmio, aproveitem o aprendizado que vocês tiveram nesses dias e continue se desenvolvendo. Obrigado. Parabéns para a equipe. Camila, muito obrigado. Obrigado ao Sebrae. A gente já vai dando continuidade aqui para chamar quem vai anunciar o segundo colocado. Obrigado, gente. Tchau. Que legal, hein? Primeira equipe já premiada. Agora nós vamos anunciar o segundo lugar. Quem vai anunciar o segundo lugar com a gente aqui é a Sandra. E aí, Sandra, tudo bem? Ei! Agora vem a melhor parte. Pois é, agora veio a melhor parte, né? Agora está todo mundo mais relaxado, né? É, agora que tinha que ser, já foi, né? Já agora, foi. Tirou tanto, o peso nas costas. É, né? tanto para eles quanto para nós, né? Porque é para nós também é difícil, viu? Não pensem que não é. Porque é para nós também é, né? é, difícil. É, é difícil. É, claro que é. Claro que é, porque a gente reconhece o esforço, né? Sabe, da dedicação de todos. É, e assim, é, é, são projetos bons. A gente sabe que não dá tempo de apresentar tudo em tão pouco tempo, né, Pedro? E a gente sabe da angústia que eles ficam, então isso é, é, é bastante complicado e deixa a gente realmente angustiado, né? Mas agora é, é só relaxar. Ainda bem, Sandra, que por, por uma questão ética em hackathons e em essas jornadas de inovação, os avaliadores não participam da jornada, sabe? E ainda bem, porque esse é um sofrimento, é. porque aí a gente não. que acompanha, vê o <risos> desafio que esses meninos começam, eles começam lá e sofrem, tentam, e o negócio não dá certo, eles pivotam a ideia, e eles tentam, tentam, a gente não ia conseguir avaliar de jeito nenhum, ia não, todo mundo ia ganhar. Não, ia ser, não, não, não, ia não, pode. não pode. Não pode. Sandra, para o segundo Sim. colocado, para a equipe segunda colocada, a gente tem, além do, do Bootcamp do Sebrae, a gente também tem uma bolsa de pós-graduação né, do IEL Uhum. E duas bolsas da FAPEG. Eu queria que você falasse sobre essa bolsa de pós-graduação do IEL, o que o IEL como parceiro que trouxe, além das bases também, tem essa questão desses cursos. Fala um pouquinho para a gente o que, que, que, quais seriam as opções de bolsa, né? o que o pessoal vai, vai conseguir fazer com essa bolsa. Ah, que legal. Bom demais é, a gente poder participar e ofertar isso né, para pro, os nossos participantes e para a nossa comunidade em geral, né? O IEL está trabalhando numa linha de, de, de pós-graduação muito interessante, é uma pós-graduação diferente, diferente porque a gente pode escolher fazer a própria grade, é, uma, é uma, um diferencial que a gente está encontrando, está colocando agora para o mercado, que é, se você já fez, por exemplo, eu já sou um especialista em gestão financeira, mas eu preciso trabalhar um pouco mais a área de humanas, posso montar minha grade, eu tiro gestão financeira e coloco outras, é, outras disciplinas que são mais importantes para o meu momento ou para uma atividade nova que eu estou desenvolvendo agora no meu trabalho. Então, é uma coisa bastante dinâmica e diferenciada que nós estamos colocando para o mercado agora. Então, o nosso, o nosso ganhador vai poder usufruir disso aí, né? E a, e a gente está trabalhando também nessa linha de fornecimento de dados. Nós queremos disponibilizar dados para consultas. É, a gente falou um pouco sobre é, as pessoas não estão habituadas a usar dados, né? Utilizar de dados para transformar isso em informação para trabalhar para os seus trabalhos, para tomada de decisão, para montar seu negócio. Então, agora, esses meninos também, agora, levando esses negócios à frente, a ideia à frente, vai precisar de informação. Né? cada dia mais, gente, informação vale muito, informação vale mais do que ouro, vale mais do que qualquer coisa, então, valorize informação, pegar dado, transformar isso em informação, isso vale muito, né? conhecimento hoje é o que a gente tem de mais valioso no mundo, nós precisamos valorizar isso, e, e o, o, o vencedor, né, que levar aí a, a bolsa de estudos, eu acho que vai, vai se dar muito bem, Vai ser muito feliz e vai poder usufruir muito disso, porque é uma proposta bem legal, é uma proposta diferente, e quem, quem já está usando está gostando muito. Tá bom? É então, ó, que, que os <risos> tambores, por favor. Vamos lá, então, o nosso vencedor, né, que apresentou um, um projeto bastante legal, né, nós gostamos, trouxe aí uma, uma possibilidade é, ampla ampla né, para os empreendedores em geral, é, como uma alternativa né, de, de ampliação de negócios, ampliação de clientela nesse momento de pandemia, e uma, uma, uma proposta que a gente espera aí que seja absorvida né, como uma, uma proposta interessante no Estado, é a... É a Lady Thinking, cadê o pessoal deles? Muito Cadê bem. grupo? Segundo e... colocado. Cadê? Aí, o time. Aê. Parabéns. E aí, a que apresentou, né? Parabéns, gente. Pose... Obrigada, gente. Aí, a pose para foto aí, ó. Recebam Parabéns aí. a proposta, viu? Faz a Obrigado, Faz a foto, obrigado. A foto, sorriam. Todos sorrindo. Só, só um minutinho aí, hein? Mantenha o um sorriso. Ficou pensando. Finge que <risos> estou fazer o <risos> Ei! Parabéns, então, equipe. Valeu, valeu. Parabéns, da... gente. Parabéns eu pelo lá. esforço, viu? Continuem assim, viu? Empenhados. Sandra, obrigado. Valeu, obrigado. obrigado. E parabéns agradeço, a vocês. Eu Pedro. obrigado. E abraço, agora gente. chamar bom o pessoal para a gente anunciar o próximo, tá bom? Muito legal, né, pessoal? Vamos organizar aqui a sala. Para a gente chamar aqui agora. Para a gente chamar aqui agora. Vamos chamar o, os, os nossos parceiros aqui que vão entregar a premiação. Estamos aqui com o Robson. E aí, Robson, tudo bem? Novamente. Pedro, tudo, tudo bem. Nós estamos aguardando o Renildo entrar também, que ele vai fazer a entrega junto com você em primeiro lugar. Enquanto Perfeito. isso, fala a gente aí, como é que foi avaliar essas propostas aí? Olha, é, eu acho que né, foi bem interessante os pitches, né? mas a discussão também depois foi bem, foi bem legal. Né? A gente conseguiu. É, discutir, debater né, essas, essas ideias e no final a gente acha que, vamos ver se convergiu para o que a gente achou que era interessante né, do ponto de vista do Estado, de ponto de vista também de ideias, né, do ponto de vista do que, que seria promissor né, para que, que esses ganhadores, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, pudessem, por exemplo, usufruir o máximo da, né, da, da, das bolsas que eles estão ganhando agora e também né, da própria é, possibilidade de trabalhar com o, Anderson, o professor Anders lá dentro do CEIA, né, porque de alguma forma eles vão estar, né, vão estar recebendo essa, essas bolsas via o centro, mas vão estar de alguma forma também tendo esse relacionamento com o centro de, de excelência e com isso vão permitir, é, eu diria, expandir essas ideias, debater mais essas ideias, amadurecer essas ideias e com isso talvez a gente fazer uma, uma spin-off é, oriundo desse hackathon, né, que é o que a gente quer muito no Estado hoje, né, que esse centro de excelência possa gerar vários spin-offs. E que a gente possa, desses projetos né, que foram selecionados, a gente usar ainda essas bases de dados que foram compartilhadas, né? Que a gente possa, de alguma forma, usufruir maior, é, fazer correlação dessas bases de dados e começar a agregar um valor diferente no resultado. né? Então, foi bem bacana, Pedro, né? E espero que o ganhador, né? Ele fique feliz aí com essa, com essa conquista pessoal, né? o time. Isso aí. Excelente, ó, a gente tem duas bolsas, né, da FAPEG do Ceia para o segundo, para a equipe que ficou, que foi a equipe passada, né, aqui aqui que acabou de ser anunciada, a equipe é, Letting, Letting, e agora a gente hum. também tem duas bolsas, né, da FAPEG do Ceia, mais duas bolsas de pós-graduação do IEL, né, que a Sandra já explicou para a gente o funcionamento agora há pouco, e também o bootcamp do Sebrae. ou seja, esse primeiro lugar aí está com... Mas vai sair com a sacola cheia aí, né? De, de premiação. E além disso, como a gente estava conversando com o Márcio ali mais cedo, é, o Francesco prometeu também o ingresso para a Campus Party. Então, é, vai sair esse primeiro lugar aí, é um primeiro lugar que está saindo com muita coisa, com muita coisa legal mesmo. Como é que foi, Remilto, para você fazer a avaliação aí? O que, que você achou das propostas? Fala um pouquinho para a gente, só antes da gente anunciar. Ô, Pedro! Nossa, experiência maravilhosa, viu? Acho que foi muito válido conhecer essa moçada aí com ideias inovadoras. Né? E todos, bacana que todos sentem a dor, né? Acho que o principal objetivo é esse, é resolver a dor de quem está lá na ponta, a dor do produtor. Em momentos, é, não só, acho que muita gente, muito citaram o momento que nós estamos passando, no momento de pandemia, mas isso aí, eu que, eu que conheço o pequeno produtor, eu que sou filho de produtor rural, eu que na também, eu sei que essas dores, elas não vêm só de agora, não é porque nós estamos em pandemia que, que os produtores têm essas dificuldades, né, o micro, pequeno empresário tem a dificuldade de, de ter lá seu, seu custo de produção, de ter seu, seu, seus dados na ponta do, do da caneta mesmo, né, é, essa, essa dificuldade de logística, tudo isso a gente a gente sabe, principalmente, o pequeno, né? como eu falei na nossa, na nossa é, sala de discussão. Isso aí é algo que realmente acontece, e é muito bom saber que essa moçada nova, ela, elas têm conhecimento disso, estão buscando tecnologias, estão buscando ferramentas para auxiliar né, a, a resolver isso, e interligar também diretamente ao consumidor final, porque... Pensando em capital, pensando em Goiânia, em produtos que estão aí ao redor de Goiânia, que tem CEASA, que tem toda uma logística já, às vezes, já melhor, é uma coisa. Mas quando você vem pra, pra mais para o interior mesmo, para um, um município igual Palestina de Goiás, um município da região norte, um município com cachoeira alta, lá tem pequenos produtores, tem pequenos produtores também, mineiros, por exemplo, Santa Rita do Araguai. E também tem os comerci e também tem os clientes. Né? Às vezes o que falta é isso, é interligar, né? porque nós, eu tenho ciência aqui. É, em Caçú, por exemplo, Caçu, tem o dia da semana para comprar verduras, legumes, frescos, porque vem um caminhão carregado de Goiânia. Olha só a logística, vai de Goiânia para Caçu. Sendo que lá no município de Caçu tem produtores. Então o que falta realmente é fazer essa comunicação pegar os produtos que são produzidos de forma correta, de forma organizada, para resolver essas dores. Então, eu tô, fiquei muito feliz e, e, e todas as apresentações hoje, elas, elas são voltadas para isso, né? Então, foi, foi muito gratificante participar e conhecer um pouco mais aí, inclusive conhecer os colegas. Excelente. Ó, em nome da organização, eu agradeço a disponibilidade de vocês, dos mentores das instituições de vocês, os dados, todo o trabalho prévio que nós fizemos juntos aí, então, partindo para a finalização. Eu vou pedir para vocês aí que rufem os tambores aí e que anunciem o grande vencedor. Né? A gente sabe que a jornada é muito importante, é o que vale, mas também chegar primeiro é um plus, né? A jornada é importantíssima e também essa recompensa. Então, eu vou, vou deixar aí que vocês rufem os tambores aí, chamem a equipe aí para o palco, para que eles recebam aí virtualmente essa premiação. Vamos lá, vamos lá, vamos. Um, dois e. Smart <risos> Moore! <Smartmur>, muito olha <risos> só, pelo <risos> Smart Parabéns, pessoal! Então, parabéns, parabéns mesmo! Então. Vou colocar Aê. todo mundo aqui para tirar uma foto bonita aí, ó. Show todo de mundo pra foto aí. Vamos lá! Beleza. Deixa eu tirar isso aqui para ver se. Aí se aparece. Agora sim! <risos> e, bacana, bacana! Muito obrigado, pessoal, pela participação. Vou ficar aqui, deixar, já deixar a palavra com o nosso secretário, Márcio César, que é só cedir, para que ele fale umas nossas, nossas palavras finais aí, faça o fechamento, e a gente se despede, e agradece aí a todos vocês pela participação, pela oportunidade, acredito que a gente também, a gente aprende muito, mesmo estando na organização apenas, a gente aprende bastante, então, Márcio, com você. Pedro, é, eu estou aqui olhando essa esse hackathon desde o começo, né? Tô vendo aqui torcendo para alguns, né? Eu vou te falar a ordem que eu escolheria é exatamente a que venceu. Oh. É, uma coisa, é uma coisa interessante, né? Porque a Smart Blue achei que ela fez uma apresentação muito, assim, mais perto de um conteúdo profissional. Eu gostei muito da maneira que eles se posicionaram, né? E, e o produto já tinha uma, uma cara um pouco mais pronta. E isso para um Hackathon assim, você não espera é, que tenha um resultado tão é, próximo já de um produto mais, mais pronto. Né? Uma coisa interessante desse Hackathon, eu acho que é a premiação, viu Pedro? A, aqui a gente, se eu não me engano, talvez seja a melhor premiação desde os dois anos que eu estou aqui no governo. É, que foi feita dentro do RACA. No ano passado, na Campus Party, teve uma, uma premiação boa em relação à parte financeira, mas essa premiação, que você tem a oportunidade de fazer parte é, lá do CEIA, junto com a FAPEG, né, é, trabalhar nesse time, isso aqui é, realmente é um, diria para você, é um, é um prêmio ouro. Né? É, realmente, a, a, quem, o ganhador, o vencedor disso aí, ele pode desenvolver... Né, e estruturar mesmo uma startup depois com em cima de um de uma um esquema de inteligência artificial é com os melhores do Brasil né não é para poucos isso aí não viu isso aí é só para quem realmente ganha o Hackathon aqui do de Goiás né cara isso é muito bacana e então assim para chamar o pessoal aqui para o final né para dar uma fazer uma foto final de todos os é, quem avaliou é essa equipe bacana que que se formou aqui né então, já está entrando o pessoal aí, eu nem, nem deu tempo de anunciar, né? Está é, aí óbvio, né, o Robson, o presidente da FAPEG, o Anderson, né, que é o, o chefe do CEIA, né? o, o Renildo, gerente de, é, aí do Senar, né? o, a Adriana, que é a nossa parceira também ali dentro, trabalha, trabalha na CEDILA, lá na, na STI, né? o, a Camila, do SEBRAE, e, e também a Sandra, né, que é a gerente lá do IEL. Então, pessoal, foi ótima escolha. Eu estava torcendo pelo que vocês decidiram. Aí, eu acho que foi bem direcionado. E Anderson e, e Robson, obrigado aí por, por esses prêmios que vocês colocaram. Espero que esse pessoal realmente possa é, se assim, enroscar no CEIA para chegar com essa inteligência artificial e gerar duas startups aí maravilhosas, que são dois vencedores que vão ter essa oportunidade, né? Gente, parabéns aí pelo hackathon, foi um sucesso. Obrigado, viu? Até mais, cara. Até mais, nós que agradecemos. Pessoal, é mais, é mais, mais, é mais, nós mais. que agradecemos. Para a gente encerrar, encerrar bem Nossa, no Instituto da Campus Party, né? Então vamos todo mundo. Eu vou puxar e vocês repetem, tá? <risos> oh! <risos> oh! <risos> Combinou bem, cara. É. Não, não, não, não. O ano que vem. O ano que vem, físico, né, gente, em abril, é, é Deus muito que mais é. legal, né? Essa, aquele é. esquema é. da bancada, dos caras tudo cansados. Ah, é bom demais. Porque... É. é muito melhor. É muito melhor. É, chega naquele final e quando ganha, aquela recompensa tem outro prazer ainda, né? Eu acho que o físico tem essa, essa energia que você pode trocar. Então, é ano que vem, em abril, gente. Campos e Goiás. Tá joia, cara. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Obrigado gente. vocês. Um abraço. Valeu. Pessoal, muitíssimo obrigado. Em nome da equipe organizadora, eu quero agradecer a todos os participantes que dispuseram a participar, estar com a gente, nos permitir aprender com eles e guiá-los aí. Agradecer aí a Campus Party na organização, a CEDI, a FAPEG, o CEIA, o Campo Lab, o Sebrae, a FIEG, o CERPRO também, que disponibilizou suas bases, APIs e também a, a uma série de mentores aí que nos auxiliaram durante todo o tempo, toda a madrugada. Agradecer a equipe da PRT também que participou dessa organização. Foi um prazer estar com vocês. O importante realmente é a jornada sem demagogia. Parabéns a todos, são todos vencedores. E até o próximo evento, até a próxima racatão, seja como colega de equipe, como mentor, como participante. É isso aí. Um abraço. Tudo de bom para vocês.